Hoje a gente vai apresentar para vocês o local em que a gente faz essas gravações de vídeo e também as gravações musicais da banda Dispensados. Essa aqui é a entrada do Open Maker e esse local já foi utilizado para realizar diversas reuniões com os irmãos. Com a intenção de fazer com que as nossas vidas com Jesus se tornassem mais abertas, mais inclusivas, esse espaço acabou sendo aberto e compartilhar com diversas finalidades. Por exemplo, gravação de vídeos usando esse fundo de cenário, é, também para gravações musicais e um espaço maker. Né? Aqui você pode ver a parte de iluminação, como é feita as gravações. E aqui você vê um espelho de monitoração, um pedestal para câmera as luzes de cenário e todo esse espaço também está disponibilizado para que os irmãos venham usar e construir projetos juntos ou mesmo gravar. Nesse espaço a gente já fez dezenas de gravações musicais, também dezenas de vídeos. Esse aqui é um espaço externo que pode ser usado para diversas finalidades, né? como marcenaria ou mesmo horta, Além disso, o Open Maker continua sendo gratuito, ou seja, você não precisa pagar nenhuma mensalidade. Você pode simplesmente enviar uma solicitação para usar o espaço usando os comentários abaixo. O espaço também tem flexibilidade para se fazer artesanato, a gente já construiu as placas de absorção acústica nesse local... O espaço também funciona como uma oficina de elétrica e eletrônica. Por exemplo, muitos cabos P10 já foram reparados dentro desse local. Aqui você vê a monitoração de som. A gente também tem um piano que está ligado nessa mesa de monitoração. Agora eu vou te mostrar dentro do aquário de gravação, em que a gente tem alguns instrumentos de percussão. Essa bateria também está disponível para ensaios ou para quem quiser gravar. E também o um microfone condensador. Esse lugar ele fica bem isolado para que o som não seja transmitido nem de dentro para fora ou de fora para dentro. Se você quiser mais informações sobre o OpenMaker, acesse a descrição desse vídeo. Falou!